O grupo PET-Civil, o mais antigo programa de educação tutorial da Escola de Engenharia, organizou um evento com uma ferramenta de ensino desenvolvida pelo arquiteto Marcio Siqueira, a primeira competição utilizando os kits MOLA, misto de exercício estrutural com atividade lúdica. Você não tem que construir alguma coisa, a primeira é montar uma certa estrutura. Usem esta primeira tarefa para inclusive pegar a sensibilidade em relação ao sistema, de ver como as peças se conectam entre si, que...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 É bem da área de estruturas, como dá para ver, né? o kit estrutural mola. E a gente tem aqui alunos das disciplinas de mecânica vetorial, mecânica estrutural 1 e 2. E até alguns alunos da mecânica vetorial vão ser pontuados na disciplina, o professor vai cobrar deles um relatório. Então, é bem da área de estruturas. assim. Primeiro, a gente quer agradecer a todo mundo que doou ano passado, porque se eles não tivessem tido essas doações, a gente não teria conseguido comprar todos esses kits. E também agradecer a todo mundo que está participando, porque isso também é para eles e é uma coisa muito legal que a gente está conseguindo realizar com o PET. A gente não pensou que seria possível. O que é uma coisa bastante interessante, porque num bom número de disciplinas, a gente muitas vezes fica restrito a uma maioria de exemplos de estruturas planas, pela facilidade de representação e também pela facilidade de entendimento. E a visualização espacial de estruturas é sempre uma dificuldade, seja pela forma de representação que a gente tem, é, ou pela forma de trabalho. Ao possibilitar que os alunos possam construir suas estruturas tridimensionais com esses modelos, isso acaba se configurando numa experiência de aprendizado é, riquíssima. E que é fundamental é, dar essa, essa, esse aporte experimental, esse aporte de de botar mãos na massa para os alunos, isso é fundamental para a formação de todos os nossos alunos dentro do curso. Então, a iniciativa de ter esses kits disponíveis para alunos e professores e de organizar uma competição como essa, propiciando esse, esse tipo de atividade a diversos alunos em, em diversas etapas do curso, é extremamente louvável por parte do grupo PET e da comissão organizadora organizadora da, da competição. Qual é que é o objetivo deles refazerem e recomeçar a competição com as mãos para cima? Bom, para come, começar com as mãos para cima, é para todo mundo começar ao mesmo tempo, para o tempo começar certinho e ficar tudo igual para todo mundo. E para eles, essa primeira etapa, a gente está fazendo com que eles copiem a imagem, que é para eles aprenderem um pouco como que funciona a estabilidade dos elementos. Porque na próxima etapa agora vai ser uma estrutura que eles vão ter que desmontar, então eles vão ter que ver vão ter que lembrar da primeira etapa e ver, nossa, esse tirante aqui deixa super estável, então eu não posso tirar ele. Então é para eles irem pegando o jeito para as próximas etapas, porque a última etapa eles vão ter que criar uma coisa totalmente nova, então vai ser da cabeça deles, é a criatividade que vai estar tá contando. A gente aqui tem uh, dois kits diferentes sendo utilizados, um deles que é o Mola 1, foi o primeiro kit desenvolvido e que foi o primeiro comercializado, ele eh, tem como características... As características são similares entre os dois modelos. Esse primeiro ele era composto por barras mais longas, por eh, placas de maior tamanho, fazendo a simulação de lajes ou de paredes. E ao eh, ter sido uma campanha de sucesso, a comercialização do Mola 1, eh, o pessoal investiu em uma complementação do sistema, criando barras de tamanhos diferentes, alguns elementos de conexão diferentes. Então o Mola 2 ele tem uma porção de características similares ao do Mola 1, mas ele pode também ser pensado como um complemento ao Mola 1, formando no todo um conjunto bastante interessante, ainda mais flexível do que qualquer um deles individualmente para representação de modelos estruturais ou para utilizar, utilizar para entender certos conceitos importantes em estruturas bastante comuns dentro da engenharia civil. Importante destacar que essa competição hoje só está acontecendo e esses kits vão estar disponíveis para utilização por parte dos alunos graças a uma iniciativa e uma campanha de arrecadação de fundos que foi promovida pelo grupo PET para poder comprar esses kits e poder disponibilizar eles para professores e alunos do curso para poderem complementar suas aulas e fazerem atividades diferentes como essa que a gente está presenciando hoje. Então, nesse sentido, seria importante a gente agradecer a todos que colaboraram na campanha de arrecadação, que colaboraram é, dando curtidas num, na foto no Facebook, que possibilitou o ganho de um kit extra, e também a Finge e ao professor Avruch, que cada um deles doaram um kit mola para o grupo.